iniciar a discussão das rotações imagina que a gente tem um disco que gira em torno de um ponto, de um eixo fixo e que a gente tem um ponto aqui tem duas formigas em cima desse disco na medida que o disco vai girando cada uma das formigas vai fazer um movimento de uma circunferência, cujo raio é a distância de cada uma delas até o centro. Imagina que esse, que esse disco gira uma volta inteira, em um certo intervalo de tempo. Então a primeira formiga vai descrever um arco, que é 2πr1. A segunda formiga vai descrever um arco, que é 2πr2. Se a gente imagina que a formiga 2 está uma distância, por exemplo, duas vezes maior que a formiga 1, um, o arco que essa segunda vai fazer é duas vezes o arco que a primeira faz, né? o, o perímetro que a primeira percorre. Se a gente pensa então que a velocidade da formiga 1 um, a distância percorrida no intervalo de tempo da mesma forma para a formiga 2 a gente facilmente entende que uma formiga que está ao dobro da distância do centro vai ter uma velocidade que é o dobro da formiga que está à metade da distância, ou seja que na medida que a, que a formiga vai se distanciando do centro ela vai tendo uma velocidade linear cada vez maior e essa velocidade é proporcional à distância que ela está do centro. Entretanto, se a gente desloca esse, esse disco de um certo ângulo, tanto uma formiga quanto a outra tem o mesmo deslocamento angular. Então, no caso de uma rotação, né? no caso de uma rotação em que Cada uma das formigas vai ter velocidades que são proporcionais às distâncias que elas têm do centro. É mais interessante a gente descrever o deslocamento de, desses pontos, ou, ou das formigas nesses pontos, pelos deslocamentos angulares né? e não pelos deslocamentos lineares. Então se torna mais simples se a gente descreve o deslocamento num movimento de rotação por um ângulo, porque todos os pontos do disco vão ter o mesmo deslocamento angular. Então, se a gente tem se a gente tem um ponto que está a um certo ângulo inicial e depois se desloca para um outro ponto, a um outro ângulo, mantendo a mesma distância do centro, a gente diz que é esse deslocamento. E daí dessa forma a gente também pode definir o que seria a velocidade angular. Ou seja, aqui descrita é, pela letra o, né o deslocamento angular. Pelo tempo. Se a gente lembra da definição de um ângulo em radianos, né? se a gente tem um certo arco de comprimento S e um certo raio R, o ângulo em radianos é dado pela proporção entre S e R. Então, se a gente vai descrever o ângulo em radianos, as unidades do ômega são radianos por segundo. Né? Quer dizer, o ângulo por unidade de tempo. Bom, da mesma forma, se essa velocidade angular muda, se na medida que o tempo passa, os deslocamentos angulares por unidade de tempo vão aumentando, ou seja, se tem uma, unidade, uma velocidade angular que vai sucessivamente aumentando ou diminuindo a gente também vai ter uma aceleração angular e de maneira análoga ao que a gente tinha na, na no, nos movimentos de translação né a gente vai definir a aceleração angular como a variação da velocidade angular no intervalo de tempo então, nesse caso, nesse caso as unidades da aceleração angular vão ser radiano por segundo ao quadrado que significa radiano por segundo por segundo ou seja, em cada segundo que passa a velocidade é incrementada por uma certa quantidade de radianos por segundo. Então, se a gente lembra das definições da cinemática em que a gente tinha a gente partia das seguintes definições velocidade média uma média qualquer e definição de aceleração a gente acabava podendo escrever uma coisa assim e substituindo a definição de velocidade na velocidade média e depois substituindo a velocidade média na definição é, dada pelo deslocamento sobre o tempo a gente acabava com a equação da cinemática que vocês conhecem Bom, como a gente tem uma definição correspondente aqui, tem a mesma definição de média aritmética, e consegue, acabou de definir a mesma aceleração, ou uma definição análoga de aceleração, a gente vai acabar tendo uma equação de movimento que é, Exatamente análoga àquela que a gente tinha no movimento linear. Só que agora é toda descrita em termos de grandezas angulares. Né? Assim como essa equação descrevia o movimento linear, essa vai descrever o movimento angular. Então a gente consegue reaproveitar, vamos dizer assim, todas as definições que a gente tinha para os movimentos de translação para os movimentos de rotação. Né? Então a gente, onde a gente tinha posição ou deslocamento, agora a gente tem, então vou botar aqui as variáveis lineares, as variáveis angulares. Aonde a gente... Posição, posição angular, deslocamento, deslocamento angular, vou botar aqui as unidades, velocidade, velocidade angular. aceleração aceleração angular e as equações de movimento mesma forma as equações auxiliares né? então a gente tem uma correspondência é, total entre as variáveis de translação e de rotação porque as definições iniciais são as mesmas a gente acaba derivando as mesmas equações aqui a gente também está restrito ao caso em que a aceleração angular é constante agora vamos tentar estabelecer uma relação entre as variáveis lineares e angulares de novo vamos voltar à definição de um ângulo em radianos né? de novo se a gente tem um arco de comprimento S e um raio R o ângulo em radianos é simplesmente essa razão então a gente tem que o tamanho do arco é o raio vezes o tamanho do ângulo em radianos se a gente deriva essa equação com relação ao tempo o raio é constante a gente vai ter uma derivada de um comprimento com relação ao tempo, derivada de um ângulo com relação ao tempo, isso é v, isso é ômega. Então isso está me dizendo que a variar que a velocidade que uma partícula experimenta, né? Voltando à formiga, digamos que tem uma formiga a uma distância r do centro, né? de um disco que gira com velocidade angular ômega, a velocidade que essa partícula experimenta, a velocidade linear que ela sente, vai ser proporcional à distância que ela está do centro. E essa velocidade, então, vai ser a distância que ela está do centro vezes a velocidade angular. Uma partícula, se eu coloco essa partícula ao dobro da distância, dobro o R, a velocidade que ela vai experimentar, é o dobro, se eu coloco ela à metade, a velocidade que ela vai experimentar é a metade. Né? Prosseguindo da mesma forma, se a gente deriva essa equação com relação ao tempo, aqui a gente vai ter uma aceleração, né? ou se quiserem, derivada da velocidade com relação ao tempo, derivada de ômega com relação ao tempo, né? Aqui nas equações anteriores eu colei, coloquei delta, teta e delta ômega porque aqui a gente estava tratando de aceleração constante mas vocês lembram que as definições exatas da velocidade angular né, assim como da velocidade linear instantânea é a derivada da posição com relação ao tempo da mesma forma que seria a derivada do ângulo com relação ao tempo a derivada da velocidade angular com relação ao tempo. Então, aqui o que a gente teria é uma aceleração e aqui a aceleração angular. Né? Resta ainda a gente investigar que aceleração é essa por causa de uma particularidade da, do movimento de rotação em que existem, podem existir duas acelerações. Né? Se a gente... Imagina que a gente está... Sentado num carrossel desses de, de pracinha é, de brinquedos infantis, né, olhando ele, o carrossel aqui de cima, e uma criança está sentada aqui se segurando. Né, e outra criança exerce uma força aqui no carrossel no sentido de fazer com que a velocidade angular dele aumente cada vez mais. Como a velocidade vai aumentar cada vez mais, vai ter uma aceleração angular essa aceleração angular vai ser sentida por uma criança a uma distância R como uma aceleração ou uma força lateral aqui ou, no caso, é, com relação ao círculo tangencial, né? Então, essa aceleração se chama aceleração tangencial. Como ela está agindo no mesmo sentido, direção e sentido da velocidade, ela é capaz de aumentar o módulo da velocidade. Então, essa aceleração aumenta o módulo da velocidade. Né? Cada vez a criança vai andar com uma velocidade linear maior que no instante anterior. Né? Maior ou menor, mas ela está sendo alterada. A gente precisa discutir junto com essa aceleração tangencial que se chama um outro tipo de aceleração que acontece no movimento circular, que é o seguinte... Imagina que eu, que eu preciso descrever uma curva de raio R. Né? Eu tenho uma velocidade inicial V. Né? E eu quero descrever uma curva de maneira que um instante infinitesimal depois eu estou com uma outra velocidade V'. Tendo percorrido um ângulo infinitesimal de dθ. Como a tendência natural de um corpo em movimento é manter movimento retilíneo uniforme, se eu quiser descrever uma curva né, ou, ou uma circunferência vai ser necessário que exista uma certa aceleração que vai transformar essa velocidade que está assim inicialmente tá, nessa velocidade que está assim no momento posterior né? então quanto que mudou a minha velocidade ela mudou isso que graficamente está representado aqui. Se a gente usa a mesma relação da definição do, do, do ângulo em radianos com relação ao arco, né, a gente pode escrever para um ângulo infinitesimal, né, esse ângulo é o mesmo que esse, a gente pode escrever que esse arco aqui né, é esse módulo vezes dθ. E agora se a gente deriva com relação ao tempo essa equação, a gente obtém a aceleração, uma derivada com relação ao tempo, uma derivada com relação ao tempo é igual a v ômega. E se a gente lembra que ômega é v sobre r, então a gente vai obter aqui uma aceleração que é v2 sobre r. Essa aceleração é uma aceleração que vai agir sempre no sentido radial, e por isso a gente chama ela de aceleração radial, em, em complemento à aceleração tangencial que age no sentido tangente. Como essa aceleração está agindo no sentido radial, perpendicular à velocidade, ela não consegue mudar o módulo da velocidade, mas o efeito dela é de mudar a direção, em que a velocidade, é, que a velocidade tem, né? para onde a velocidade está rumando. Então, esse vetor vai sendo alterado para esse vetor e é o que faz com que o movimento circular se dê. Então, essa aceleração radial, quando existe um movimento circular, sempre está presente. A aceleração tangencial só está presente se a velocidade angular vai aumentando de valor na medida que o tempo passa. Agora, a aceleração radial sempre tem que estar presente para que seja possível mudar o vetor velocidade, mudar a direção do vetor velocidade, de forma que a partícula descreva um movimento circular. Né? Então, se eu quero descrever uma curva de raio R com velocidade V, tem que estar presente essa aceleração radial. É muito simples de entender, né? imagina que você está girando... Uma pedra com um cordão. Quem que está fazendo a pedra girar num movimento circular é a tensão que o cordão está exercendo sobre a pedra. A tensão do cordão, na medida que a pedra gira, vai ser exatamente essa aceleração radial ou a força correspondente a essa aceleração radial. Então, assim a gente eh, encerra a discussão básica sobre as rotações. Eh, na próxima aula a gente discute algumas aplicações e exemplos.